Filha, vamos que vamos! Batalha central de outubro, pra começar do meu lado direito é meu mano Criolo representando Campinas E do meu lado esquerdo é meu mano Marley representando Piracicaba DJ Gui, quando você quiser aperta o play, vamos que vamos! Batalha pesadão, coladão, bota a mão pro alto todo mundo, bota a mão pro alto! Ai! Energia positiva, carai! Energia positiva, carai! Vai! É agora! É agora! E mata ele E mata, mata, e mata oh. Primeiramente boa tarde Vamos assim, ó, oh, ó oh. Duas opção tem pra matar Era igual hoje, tinha duas opção pra votar Então só tinha uma opção, então qual que tá? É degolar o candidato Que aqui não tá pra contar que nunca vai propor uma rima boa na terra da garoa pois até o interior eu vou te deteriorar até o ponto que não vai sobrar o hip hop falso qual eu seu me mostre mais se você é capaz ou é eficaz me satisfaz com os seus harcão ou não tanto faz eu tô meio travado pra começar depois que esquentar cê tá ligado na curva sempre reta na reta sempre curva porque eu flipa te confundi e não pode entender e os 45 segundos pra mim é pouco eu preciso do terço do segundo só pra te bater Eu sei que cê tem ideia pra trocar ou responder E não é questão de me alcançar ou de me passar É de questão de ser claro com o mic na mão Mas aqui tá meio escuro, então não consigo te acertar Cê é louco aí, criou É tudo ô, isso, meu? Vai ô, deixar? Ô, ô. Tem resposta do outro lado, criou Lural é voz Quando você quiser Ai Você ah. cê falou de política, não entende meu plano. É 3 ou 22, é tipo Maçonaria e Vaticano, mesmo lado, cê não entende. Esse que é improvisado, a esquerda e a direita, eu sou as asas do mesmo pássaro, não entende Por isso que eu mostro que esse é o verso, Marley Por isso que eu te mostro que esse é o universo Tá vendo que você não leu a bula, entenda que em trilhas turbas Eu só encontrei flores mortas, cê não entende Na linha sendo do tempo que eu faço o meu verso a frente do tempo e te mostro meu multiverso. Eu tô muito além desse universo. Cê não vai me confundir porque eu sou mesmo um mais perplexo. Cê não entende o verso que eu faço, eu sou complexo. Te amasso demais, eu te deixo anorexo. Esse ataque tá não tem punção porque ele é sem nexo, sem contexto. Por isso eu te deixo processo Chega volta, oh, oh, vai que oh, vai? Oh, oh, oh. aí, tipo assim, tipo assim, ó, oh. mano. Não é matar e nem morrer, nem reencarnar, nem renascer, se fica a língua. Porque é eu já sou toda dessa cinza, dessa fênix Cê não entende que eu faço verso que eu tô surpreendendo na sua mente, eu sou o time rei. Fazendo verso que eu te mostro, reflexo virando matéria, mano que isso aqui embora. Eu olhando meu reflexo tipo pra madeira, por isso que eu te mostro no freestyle. Eu sou outrora, fazendo tipo os versos que eu sou bem abissal. Nos versos que você não entendeu porque eu sou transcendental. No peixe, por você perceber que eu sou anormal, os versos da frente porque eu sou bem mais função. Mas... Vai travando nesse ataque, que esse é o combate que eu faço Você é o Marley, mas perdeu pra mim É meu freguês na rima, é adrenalina. Por isso que eu te mostro que eu tô muito mais acima Mano, te atacando com a defesa, essa destreza contra-ataque Que eu te mostro que eu não sou a realeza Tem resposta do outro lado, Marina na voz Vamos que vamos, DJ, aperta o play, solta nós. É. Tipo assim ó, ah, vá As asas do mesmo pássaro que tem que botar Você tá numa gaiola e a porta aberta está Você tá preso porque que quer e não vai nenhum lugar você é sua cinza, quem vai soprar? Vou jogar ela no mar, o Kraken vai agarrar Bate no peito, mas essa jogada não vai dominar Eu trutou, tô todo a cruzar e também tô a correr Classicão, cruzei, cabecei, pui, babei, pro cb E qual o proceder da sua levada Entre anjos e demônios, minha caneta tá fiada Um perguntou por que eu rimo, porque eu não paro Porque esse é o meu sonho, então logo eu disparo Não, eu tiro o Álvaro e o Álvaro é doido. Da PNX, Trudeu te apresentou, eu sou o pior Castelo, Rogo, dos Bruxos eu sou melhor E tente um pouco mais, per Canarina, Valdemor Começa a Marley Marley no terceiro round, vamos que vamos DJ, aperta o um play sem demora Bate e volta, bate e volta 4-4-2-2, finaliza, certo? Licença, licença, pá, pá, quase licença pra chegar Ó, oh, tumultuar essa tarde calorosa Sua rima é tipo uma água parada Eu sou uma pedra muito calorosa Vai evaporar, vai subir, quem sabe que vai jorrar Porque rima é complexa ou complexado Sua rima é destravada, no espelho cê abissal Não, cê é lampiçal, então vaza pro deserto Porque aqui minhas rimas causam temporal no avendaval E você vem como tá, tira... No vendaval, pra mim cê não é litoral Entenda nos versos, cê é temporal Pra você ouça temporal Cê não entende os versos, mano, que cê vacilou Eu tô te amassando nessas quatro estações Porque cê não entendeu o que eu faço, mano Que eu mostro no free Cê não enxerga as folhas cair Nenhum vai levantar, nenhum fogo subir Quando o vento te bater nos versos, cê vai eu observo a folha cair E pega a visão que a folha cai E trocou uma, somente uma permissão A mesma permissão quando o rima Estende a mão e quando o inimigo Tenta aí ele vai pro caixão Não precisa de permissão, no verso tá sem desordem Isso é uma ordem natural, nunca foi uma nova ordem, você não entende Tá vendo que eu te maço, mano, é natural o processo que a folha cai na mente é uma ordem natural, sim, mano. Pra explicar, o tempo muda e a ordem natural ela vai mudar. Antes a gente começamos como como sabe hoje toma aqui destruindo tudo e enfrenta o crack. O tempo é relativo, mano, aqui eu sempre aturo. Entenda que o tempo é pastebo enquanto eu durmo. Você não entendeu, seu cristal é imperfeito. Eu morto ou vivo, o tempo passa do mesmo jeito. Ah, tá a primeira batalha, tá? Pega a visão, vocês ouviram, vocês decidem pela ordem de rima, barulho para Marley! Uh! Barulho para Criolo! Uh! Barulho para Marley! Uh! Criolo! Uh! Criolo está na próxima fase, faz barulho! Fa